Muito bem pessoal, muito bem, muito bem, estamos chegando mais uma vez com mais um vídeo, né? É, mais um vídeo aí para completar aí a nossa coleção de vários, já tem mais de 400 no nosso canal, graças a Deus. É, já temos aí algum tempo aí que estamos no ar e vários vídeos de vários assuntos. Você pode dar uma vasculhada, inclusive se você for a primeira vez que estiver no nosso canal, dá uma vasculhada que você vai achar muita coisa boa aí, hein? É, tem é, ensinamento, é, ensinando você como trabalhar com as coisas e outras coisas também, né? Tem vários, vários tipos de material, né? É, tem imagens de Minas Gerais, tem tutorial né? é, ensinando você a mexer com informática... É, tem como você montar uma rádio online, você mesmo, sem ter cur, gasto nenhum né, com, com técnico. Enfim, tem muita coisa boa. Mas, nesse vídeo, eu não trago boas notícias, não. Né? Infelizmente, é, são coisas da vida. Deixa seu like aí, se inscreva e acompanha nosso vídeo aí até o final. Né? Não se esqueça de deixar aí o seu comentário e também... É, Deixar as propagandas rodar, né? É o pessoal que às vezes cancela as propagandas, ele tá prejudicando aí o dono do canal, tá bom? Vamos lá, é, vamos lá então. É, vamos passando por aqui, né? É, para documentar aí um pouquinho, né? Um pouquinho da vida do maestro Zezinho, ou acordeonista Zezinho, tanto faz, né? É o como ele era conhecido lá em São Paulo, né? é o Grande Zezinho do Acordeon, ou Maestro Zezinho, que a maioria dos estúdios né, é, usou os seus serviços aí durante muitos anos é, para gravar material evangélico, gra é, as gravadoras evangélicas principalmente. Eu não sei se ele fez algum trabalho no mundo secular, mas eu sei que no meio da gravadora evangélica foi um crânio, né? foi uma... Uma lenda viva, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, tá aqui né, Ele, é, a família ainda deixou o Face aqui no ar ainda, é, nós vamos mostrando aí a fotografia dele, este era Zezinho Silva, o grande maestro, o grande acordeonista, um dos melhores acordeonistas evangélicos que já existiu nesse país né, tocava muito, é, já teve... A oportunidade né, de trabalhar em muitas gravadoras, ou ao invés, né, muitas gravadoras tiveram a oportunidade de usar os talentos do maestro Zezinho, era uma, uma figura espetacular, uma pessoa de Deus, né? olha só, aqui ele era bem novinho ainda, né? é, trabalhou em gravadoras como a antiga GCS, de Gesildo Calixto, aqui já era uma foto mais recente, você pode ver que ele já tinha mais alguma idade, mas ainda estava em atividade ainda, gente. O homem não tinha parado de trabalhar ainda, não. Olha, é, vamos pegar mais alguma, algumas fotos aqui. É, aqui, ele dentro, dentro de um estúdio, né? É, fazendo aí uma gravação, bater uma foto dele. É, já praticamente aí é, é coisa, não, não tem muito tempo, né? No máximo aí uns dois anos, se tiver isso essa foto, né? É, aqui a foto antiga e tal. É, nós temos uma foto aqui recuperada né, que nós recuperamos é, daquelas antigas né para o pessoal ver deixa eu dar uma olhadinha aqui é, isso aqui ó essa aqui ó essa aqui é, é uma produção né, que ele fez lá na gravadora Recanto dos evangélicos que a maioria do Brasil conhece né é a maioria do Brasil conhece que pertence ao cantor Tony Silva. Esse aqui é um dos discos mais conhecidos que ele lançou na praça Não só ele, né mas depois disso lançou vários discos Tocando o acordeon Além de tocar em gravações de cantores Ele também gravava os seus próprios discos né é, Gravou esse aqui, mais um punhado por aí Gravadora GCS, gravadora Louvores do Coração é, Gravadora Recanto dos é, acho que teve alguns trabalhos também na Cânticos de Alegria, do saudoso guitarrista de Janir. Enfim, muitos discos deixados aí e também muitos trabalhos né, onde ele tocou. Inclusive, é, nós temos depoimento aí né, do, do cantor Eduardo Silva, é, que hoje mora no exterior, nos Estados Unidos, é, dizendo aí que o primeiro trabalho, o primeiro LP que ele gravou em 1982 foi o grande Zezinho, né? que teve é, nos arranjos, no acordeon também. É, Araci Miranda, da, da, do, da discoteca Deus e Amor, do estúdio Aceara, gostava demais né, de trabalhar com o Zezinho. A maioria dos trabalhos é, no estúdio Aceara era, era praticamente se usava os talentos é o talento maravilhoso que esse homem tinha para to tocar acordeon, fazer os arranjos. Aquela música também, né? É, aquela música, algumas músicas aí do, é, do Alceu Pires, que ele gravou né, também. É, Zezinho tocou aí nos seus trabalhos. Enfim, muita gente, muita gente é, que conhece esse irmão abençoado, né? Que deixou aí um legado muito lindo. Para nós aí que conhecemos a palavra de Deus e Até, o, até os, é, os últimos dias aí da sua vida Ele trabalhou aí, ele fez é, Deixou uma obra aí Louvando ao Senhor Jesus né? Aqui nós temos ainda O face dele ainda A família não tirou do ar Nós temos aqui alguns depoimentos Vamos, vamos ver se a gente consegue é, Captar alguns depoimentos de cantores aqui né? Inclusive, né? É muito bem. Olha aqui ó, é, esse aqui não é cantor não, mas é Marco Marco Aurélio. Poxa vida, mas um ícone que se foi fazia parte da história da música evangélica, com toda certeza, né? É com toda certeza. É, mais um ícone que se vai, mas tudo um dia acaba, né? É só deixa a saudade. Zezinho tocou no meu terceiro disco, como, com o título Noiva de Cristo. Gravamos na gravadora Arquitetos Produções, do Maestro Lopinho. Tá aí, ó, é, mais uma cantora... É, o tempo tá muito seco aqui, minha garganta tá enroscando um pouco. Mais uma cantora aí que deixa seu depoimento, né? É, e despedindo aí, praticamente... Com muita saudade. Irmão Jurema de Souza, né? É, muito bem, meu querido acordeonista. É, era o que eu mais gostava, né? Muito bem, quem mais aqui? Deixa eu ver se temos mais aqui. Mais um uma acordeonista é, descansando nos braços do pai, né? É, muito bem. Deixa eu ver aqui. Maravilha. É, um grande trabalho, né? Que ele fazia aí no meio do povo evangélico, vai ser lembrado por muitos e muitos anos, né? O grande Zezinho, o grande acordeonista, o grande maestro, que fez vários arranjos aí para vários trabalhos é, do, no estúdio Masterson, que praticamente aí a, a louvor do coração que usava muito esse estúdio, né? Eu lembro é, na contracapa dos discos, estúdio Masterson, é, o Zezinho estava sempre envolvido Com essas gravações no, no, no estúdio Aceara, então, nem se fala né era Zé, Só dava Zezinho é, Os trabalhos do Zezinho Era sempre é, Praticamente Era sempre com a, a irmã Araci Miranda né? A irmã Araci Miranda é uma benção também né? Ela gostava de trabalhar com gente honesta né é, Com gente honesta A irmã Araci a, a irmã Sofia Cardoso Enfim, tá aí né Mas um homem de Deus que se foi, mas alguém que deixou aí um legado especial, é, um trabalho especial aqui na Terra, o Senhor recolheu semana passada, né? É semana passada. E vai deixar muita saudade aí para nós, né? Os grandes homens é, que trabalhavam aí para poder é, formar, a parte evangélica desse país já está, está indo embora, né? Só está só tá sobrando o quê agora? Não está sobrando mais nada, né? É, só está sobrando as brincadeiras de mau gosto, né? Que esses cantores aí que chegam aí, caem de paraquedas e nem crentes são. Nessa época aí tinha pessoas que realmente cravavam, louvavam a Deus de verdade, de coração, não tanto pelo dinheiro, mas porque é, nasceram para isso, né? Foram designados para fazer a obra de Deus. Deixamos aí os nossos sentimentos à família do Maestro Zezinho, que Deus possa abençoar e confortar cada um de vocês, os filhos, a esposa, enfim, aqueles que ficaram, porque o nosso irmãozinho já está bem, né? já está com Jesus Cristo, está esperando aí o tempo certo, né? para poder pegar é, a sua recompensa pelo seu tempo, um lindo trabalho, né? É, eu tenho, eu tinha até um vídeo aqui do Zezinho, é, praticamente é, há pouco tempo atrás, né? Ele ainda ensaiando ainda com um dos filhos, eu não sei se é o é o único filho aqui, ó. É isso mesmo, né? Essa aqui é a fotografia, ele ensaiando com o filho, mas tem um vídeo também. <risos> É, tem um vídeo também né é, A tosse pegou gente Mas não vou parar a gravação não E não vou interromper a gravação não Porque é, a gente se, se olhar por aí Eu vou te falar, não trabalha viu? É, O tempo está muito seco aqui em Minas Gerais E está difícil De controlar a garganta Mas é, eu tinha aqui o vídeo dele Juntamente, aqui ó Essa aqui é uma foto antiga Você pode ver Ele tocando juntamente com os músicos em um dos estúdios né não sei se é tem o registro qual estúdio que é né me parece que o nosso computador aqui fez o favor de, de parece dar uma travada agora sim né agora liberou é deixa eu ver aqui que mais aqui deixa eu ver se nós achamos aqui o vídeo do Zezinho né as últimas imagens que nós tínhamos, só acho que está no outro Face né, eu vou passar aqui para a conta do Face é da saudade do sertão, se eu conseguir acionar aqui né, se eu conseguir acionar aqui, mas está travando né, está travando o sistema, eu acho improvável a gente conseguir sair daqui né, vamos ver aqui, vendi devagar com o computador também não tem hora que não aguenta, né? Nós estamos aí com vários programas ligados. É, deixa eu só ver se eu consegui. É, inclusive, o, o gravador, né? O gravador de, de imagens ligado, isso puxa muito a força do computador. É por isso que ele está tá travando praticamente. Temos de ter paciência. Acho que agora deu certo, né? É, agora deu certo. Eu creio que agora vai dar pra gente mostrar o vídeo. E o Zezinho, né? Acho que é um dos últimos, uma das últimas imagens que o Zezinho aparece. Deixa eu ver aqui. Deu uma travada complicada aqui mesmo, né? Mas agora, assim, aqui ó. Nesse vídeo aqui, ó, você pode notar que ele está com o um filho, né? Ele está com o um filho. Eu não vou colocar som. Mas ele está tocando aí, ó. Eu não vou colocar som não, porque é, se ele estiver tocando ou cantando alguma coisa que tenha direitos autorais, eles vão pegar nós, né? E era assim, né? A vida do Zezinho, né? Deus de novo, trabalhando louvando ao Senhor, tocando a sua sanfona. E aqui aí, provavelmente, uma das últimas imagens dele tocando e cantando já com o filho, né? É o filho é, que já tem até uma certa idade, né? pode-se dizer aí que já é uma, uma pessoa bem adulta, né? Já deve ter passado aí dos 40. Muito bem, tá aí, né? nossa homenagem ao o praticamente maestro e acordeonista Zezinho, que partiu para Jesus semana passada, né? Semana passada? Semana retrasada. É isso mesmo. É, eu estou até perdendo a noção aqui do tempo, aqui, né? Gente, nós vamos ficando por aqui. E até a próxima vez. Até o próximo vídeo. E se Deus nos permitir, nós vamos voltar aí a gravar. Vamos lá!